Viva irmãs e irmãos da fé, primeira vez que tentei tocar um ritmo de seis notas musicais e um, um silêncio, para honrar a criação do Senhor, para lembrar um memorial da criação do Senhor. Não sei se consegui, algumas vezes acho que falhei, não é fácil, mas é lindo, vamos ver se eu consigo melhorar isto, até um nível máximo da perfeição. A glória é do Senhor.